2022, celebramos os 200 anos da nossa independência. Cabe uma reflexão, somos de fato um país independente, um país soberano? Foi com este compromisso de afirmarmos cada vez mais a nossa soberania nacional que criamos o um Congresso Nacional a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. País independente, país soberano, é um país que cuida em primeiro lugar do seu povo, garantindo a todas as pessoas, famílias, comunidades, o acesso aos bens e serviços básicos, políticas públicas que garantem uma vida digna.